Depois da segunda-feira sangrenta, essa terça-feira foi de um pequeno alívio. Mas é bom não se animar muito não, viu? Pois como acontece muito no meio médico, essa pode ser só a famosa melhora antes da morte. Já que a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo que é responsável por toda essa bagunça Não parece ter solução num futuro tão próximo Pois é, depois de forçar uma desvalorização de quase 2,5% de sua moeda nos últimos dias Hoje a China resolveu valorizar o Yuan em 0,28% e essa pequena valorização foi interpretada pelo mercado como um gesto de boa vontade dos chineses dizendo para Trump que se ele estiver disposto a parar de brigar, eles também estariam dispostos a parar de bater. Com isso, em Nova York, os principais índices acionários voltaram a operar no positivo. O Dow Jones, que ontem viveu a sua pior queda nesse ano, fechou em alta de 1,21%, enquanto que o SP500 fechou o pregão com avanço de 1,3%. O Ibovespa fechou em alta de 2,06% aos 102.163 pontos Ajudado também pela divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o cupom Dizendo que a inflação brasileira estaria comportada e sinalizando mais um corte de juros no próximo mês. O dólar chegou a bater os R$ 3,99 ao longo do dia, mas terminou negociado a R$ 3,97. Para os próximos dias é importante ficar de olho na reação de Trump, ou seja, ficar atento aos seus tweets, bem como a quaisquer notícias a respeito da guerra comercial entre China e Estados Unidos. No cenário interno, a votação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara dos Deputados voltou a entrar em pauta, já que os vagabundos, ou seja, quer dizer, os nossos queridos deputados, finalmente voltaram do recesso parlamentar.